Oi, Flor! Nesse vídeo eu vou falar sobre o floral super abrangente dentro da terapia floral. Eu tô me referindo ao floral de Bach Rescue Remedy, também chamado o remédio emergencial ou o remédio do resgate. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e apaixonada por ensinar sobre florais para as pessoas. O Rescue é simplesmente o floral mais vendido no mundo e não é para menos, porque ele é incrível. Ele é uma combinação de cinco essências florais de bar, formando uma sinergia única. São elas, empatins, clematis e Cherry Plum, Rocky Rose e Star of Beckley. O Rescue era é indicado pelo Dr. Ba principalmente para os momentos de grande estresse. Aqueles momentos desafiadores onde nos afastamos da realidade ou quando perdemos o chão. Uma coisa que é importante considerar é que ele não atua em uma emoção específica. Contudo, ele atua de forma muito importante organizando e elevando o nosso campo de energia. O Rescue é o floral do acolhimento que acalma, que nos dá coragem para enfrentar os momentos desafiadores e nos traz de volta o chão. Todas as pessoas podem se beneficiar com ele, porque como ele atua de forma abrangente, ele ressoa com todo mundo. Inclusive, é super válido ter a essência concentrada em casa, porque toda a família e amigos podem utilizar. Por se tratar de um recurso de elevação de campo de energia, é muito válido utilizá-lo em diversos momentos da nossa vida. Ele pode ser utilizado de forma continuada, né, todos os dias, de forma esporádica, de vez em quando. é Quando a pessoa sentir sentir fazer uso, né, como por exemplo, situações de cansaço, tristeza, quando a pessoa sentir dores, dificuldade de dormir, entre outros. E claro, muito válido ser utilizado nos momentos de grandes desafios na vida, como situações de crise, doenças, pós-eventos traumáticos, antes e após processos cirúrgicos, entre muitas outras possibilidades. Outra a ser considerada também é que no caso de crises pode se utilizar o resto a cada 15 ou 30 minutos até a pessoa sentir-se melhor. É importante lembrar que, por se tratar de um floral composto, deve se utilizar quatro gotas da essência concentrada, diferente das demais essências florais de bar, onde utilizamos duas gotas para uso. Eu super me identifico com esse floral, adoro fazer uso dele e indicar nos meus atendimentos e para os meus alunos. Se você se identifica com os florais e quer aprender mais sobre esse universo lindo, curta esse vídeo se inscreve no canal. Canal e continue nos acompanhando por aqui. Gratidão e até mais!